Você não vai me convidar para entrar? Oi, meu nome é Simone Pérez, Tatiana Fernandes, Mirella Pizani, eu sou a Patrícia, eu sou a Raquel, e eu sou a Malu. Esconderijo é uma websérie, uma história sobre mulheres, encontros, despedidas e reencontros. Passado, presente, raiva, amor, saudade, vida. Uma reflexão sobre o esconderijo de cada um. A razão como uma questão de ponto de vista. Cada um se esconde no espaço que cabe. O objetivo de Esconderijo é dar voz. A gente entende que a gente precisa de muito mais representatividade. Nós mulheres precisamos ocupar mais os espaços. O esconderijo é a nossa oportunidade de fazer um conteúdo audiovisual de qualidade e principalmente com responsabilidade. Porque a gente é muito mais forte quando a gente luta junto. Nossa websérie é a vontade de sermos respeitadas unicamente pelo que somos. A primeira temporada teve oito episódios e foi toda produzida com recursos próprios. Sem nenhum apoio, nem patrocínio. Por isso a gente reduziu os gastos e filmou a primeira temporada basicamente em uma locação. Foram nove meses de trabalho até colocar os oito episódios no ar. A gente trabalhou pra caramba! Somos 18 profissionais sem receber nenhum retorno financeiro. Simplesmente porque a gente acredita mesmo nessa história. Então vamos falar da segunda temporada? Vamos! Vamos falar de segunda temporada, que vem muito maior. Porque a gente sai de Paquetá, onde era uma única locação, e vem pra cidade do Rio de Janeiro. A segunda temporada continua uma história central dessas três personagens. Mas agora a gente ganha o apoio de mais outros. São a todo 10 personagens. E pra tudo isso, a gente precisa contar com a ajuda de vocês. E o financiamento coletivo é uma ferramenta para que a gente possa contar a essa história. E é importante lembrar que esse incentivo ele não vai para nenhum tipo de cachê, nem de elenco, nem de equipe. Ele vai todo para a produção da websérie. A gente precisa viabilizar tudo isso. A gente precisa viabilizar essas locações, alimentação, equipamento, para que a gente possa trazer essa história com qualidade ainda melhor do que a gente trouxe na primeira temporada. A, a gente, gente precisa, precisa continuar contando essa história. Essa história.